What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês, seja bem-vindo ao meu canal de inglês, Júnior Silveira, o canal mais, mais, mais criativo, educativo e mais fashion deste Brasil. Eu estou aqui com a Dé Martini, que é a minha personal shopper, consultora de moda, enfim, a mina manja, é, presentes <risos> para os meus queridos learners. fala de você. Eu sou a De Martini, eu sempre trabalhei com moda e agora ajudo as pessoas a se vestirem muito bem. Por isso que vocês me dão bem vestido aí nos é. vídeos. É, e também sempre olhando o que a pessoa tem, o que ela poderia adicionar no que ela já tem. Uhum. E ajudando também as pessoas a fazer uma mala incrível e inteligente uhum. de viagem. É isso aí, que é o que ela tá me ajudando a fazer hoje. England, uh, France, Italy I'm going to visit those three countries Three countries, yes. one suitcase Excellent, one suitcase Que aliás é mala Mala Suitcase, ok? Então vamos lá, para fazer as malas em inglês a gente diz Packing Packing né? Então você fala assim, packing é o ato de fazer as malas Eu preciso fazer a mala e você diz I need to pack I need to pack Very good okay, I'm okay? packing Exactly! You are packing now! <risos> Vamos lá, então o que você vai aconselhar aqui pra gente fazer a mala aqui? Primeiro, antes de tudo, a gente olhou temperatura. Importante, temperature. Como é a sensação térmica, hum. né? Olhamos também, precisamos atenção na quantidade de dias, então quanto tempo a gente viaja. O que no meu caso são 15. 15 Days. Seventeen. 17. 17 days. Ok, 17. a produção aqui chamada linha acabou de confirmar <risos> 17 Days. 17 Days. <risos> e qual que é o objetivo? Então vocês vão passear, certo? Certo. Não trabalhar? Não, só descansar, eu acho. E a partir daí a gente começou a fazer os looks, que a gente selecionou as peças. Uh -huh. E pra cada dia a gente fez looks diferentes e que se combinassem entre si. Uh -huh. é, é a mala de mão certo mais uma mochila certo uma mochila uma vou backpack backpack back -back. back -back. mochila backpack então aí a gente começa primeiro pelas peças mais pesadas então os jeans e todas essas peças aí a gente vai colocando aqui na mala tá. bem esticadinho certo e a gente faz uma parte mais pesada e agora a gente vai adicionando as peças mais leves mais leves. vou pegar essas de tricô aqui tá são as peças que não tem problema de amassar. Certo. É porque eu quero chegar nas Europa todo amassado, né? aí a gente faz os rolinhos. Isso. Ó, faz um rolinho. E. e. e... aqui ó. Camiseta em inglês é t-shirt. T-shirt. Aí você tá na dúvida entre shirt, né? Porque é camisa. Ó, temos aqui uma camisa, shirt, camiseta, t-shirt. É. A diferença é o seguinte, ó. É o T. Então aí você faz assim, ó. Camiseta. Aí esse tá t-shirt, entendeu? Que é essa aqui? Que é essa aqui, o que é Tá. Então t-shirt. E essa aqui? Camisa não tem o um tá, um então é só shirt, certo? Metodologia revolucionária do Júnior Silveira que eu mesmo criei para o Brasil. Pants, pants é sempre no plural. Até em português, eu acho que a palavra calça é, seria calças. Inclusive, no dicionário, se você procurar calça no singular ou se você procurar calça no plural, está como a mesma coisa. Os dois são equivalentes, tanto no singular como no plural. Tô levando também chinelo. Isso é importante. Toda mala tem que levar chinelo. Se você Olá. vai pro verão... Uhum. Summer. Summer. Ou... Uhum. Uhum. Inverno. Uhum. Winter. Very good. Winter. Winter or summer? Uh -huh. Leve seu. Flip flops. Flip-flops. A... Flip-flops. Very good. Flip Ou mais conhecido como.. Havaiana. Muito bem. Tô levando Essa... minha camiseta do Brasil, que é. aliás não é t-shirt. Como é que é o nome? Jersey. Ah, é porque é... ela é feita de jersey. Não. É porque uniformes esportivos, né, de um time de futebol, essas coisas, eles chamam de jersey. Você sabe por quê? Não. Porque é o um material que antigamente as, as é. pessoas usavam, jersey, é o nome de um tecido. Ah! Mudou a minha vida, eu não sabia! É sério, da? Né? É, é sério. Cara. Antigamente ah, tá. as mulheres só usavam jersey, primeiro na parte de baixo, tá. só como calcinha, sutiã e também. Uh -huh aquelas peças que as mulheres usavam as anáguas uhum. e depois ele virou ele era um tecido barato tá. e depois ele virou usado somente para esporte e hoje em dia não se usa mais para esporte mas ele ainda é uhum. apelidado de jersey, de jersey. Uhum. meu deus está vivendo aprendendo eu falava um negócio em inglês não sabia o porquê agora isso aqui é pra, pra me salvar nessas explicações por mais que o material seja para treinar eu pelo menos gosto de treinar com com é regata, aquele... né? Algodão Algodão, algodão, é... algodão é melhor é, Algodão é cotton, cotton. Cadê Alguém. aquele sapato pequenininho? Vai esse com... aqui vai com você Esse Vai comigo, né? Me esse dá aqui. esse aqui vai E aí o que Coisa. a gente faz também Pra hum. otimizar o espaço é colocar O que é isso aqui, né? Socks Socks. Meias, né? A gente tem que colocar inside Inside the shoes Ok? Dentro dos, dos sapatos Esse, esse é hum. bom, hein? Essa eu não, não, não imaginava, eu colocava separado Jeans né? Jeans. Só que eu preciso passar I need to iron my clothes Né? É porque tá toda zoada aqui Eu tirei da máquina de lavar e não fiz nada de lavar. Pijama Marquinha? Pijama Pijama, vou colocar aqui nos... Pijama Pija Pijama Pijamas Pijama Ó, oh, ah, a gente jeans. conseguiu Aqui, como tem essa parte aqui da mala da tem mal. essa uhum. a mala ela tem uns vãozinhos e tem alcinha, então o que, que a gente fez? A gente foi preenchendo todos os vãos que tem pra gente aproveitar melhor os espaços, Ok, tá? e como é que é vão em inglês mesmo? Gap! É a marca da roupa aí, ó, vão. Você tava se achando que usa a roupa da Gap, que não sei o que lá, você usa um, uma roupa Vão! Escrito? Vão, é meio, beleza? Olha só. Gap. Gap. Vão. <risos> Ó, oh, ah, cuequinhas e meias, Aline já fez o pacotinho muito para black. o maridão. Underwear, tá tudo aqui, ó, tudo coisado. É importante que o sapato, ele seja claro, a gente leva ele numa sacolinha. Uhum. E é muito importante que o sapato esteja aqui nessa parte de baixo. Porque é onde, a, pela lei da gravidade, uhum. as peças mais pesadas precisam ficar embaixo da mala. Sério? Ok. agora a gente fecha esse ladinho so também close. close the suitcase, the suitcase uh -huh. então o que que você vai levar na mão what about my cab your cab you're gonna take with you okay, okay. Ah, ah, isso é muito <laughs> muito so muito very nice and what about this this, my this, jacket, this. My too heavy it's too heavy Ok, pesado demais. Então, so, como a gente já está com uma mala completa e no avião mm, é frio, uh -huh. você leva ela para se cobrir no avião. Ok, então eu vou levar ela. Caso você não queira, você vai levar sua backpack. Minha backpack. Okay. E aí você coloca essa aqui dentro da sua backpack. Ok. Ok? Awesome, perfeito. Awesome. E eu vou wear essa. Esse outfit. Esse outfit. Ah, ah! gordinho do outfit. É, aqui a gente mais... fala look no Brasil, look do dia, né? Isso, isso. Lá fora Lá falam... fora é outfit, outfit of the day. Ok, outfit of the day. Aqui temos vários outfits uh -huh. lindos. Ok. O que, que a gente fez antes de colocar aqui? Nós experimentamos todas as roupas que estão aqui, selecionamos algumas delas para ver como vamos... ficar melhor. Tínhamos foto, we took a picture Where? to remember my outfits. Ok, então bora fechar. Let's close it. Certo. Okay. Então a gente tá levando uma mala de mão uhum. as roupas do Júnior, só que o peso a gente tem que ver antes. A mala de viagem pra você levar na mão o peso é 10 quilos, tá? Então se ela passar de 10 quilos você tem que despachar, Certo, okay? okay. E aí a gente tem que sempre levar uma muda de roupa. Messinho, messinho elegante. Messinho elegante. Ok. É, então, In case of missing luggage. Ok. O que, que é missing luggage mesmo? Estravio. Muito, bem. muito Ó, bem. essa eu já sabia há muito tempo. <risos> <risos> Pessoal, então essa aqui foi um packing né, arrumando as malas com a Dé Martini. A gente explicou aí algumas alguns termos, algum vocabulário, né, palavras em inglês para vocês. E não se esqueçam de conhecer melhor o trabalho da Dé. Aqui embaixo tem os links na descrição. Tem o Instagram dela, pra você que curte moda, você que curte, né... Fashion. Fashion. Outfits, Outfits né? <risos> Siga ela no Instagram e você também tem o... o tá começando o um canal no YouTube também, né, Eu Tô, tô começando o um canal no YouTube e daqui a pouco a gente vai lançar ah. um curso de mala planejada também, hum. pra quem quiser aprender quais são as dicas, como você não, pode, não esquece nada, a gente uhum. tem um checklist também Isso. nesse curso, uhum. então... Se vocês quiserem aprender a fazer uma mala de 17 dias numa mala de mão uhum. e não pagar excesso de bagagem. Então fica de olho aí, pessoal, <risos> ok? Então, Dé, muito obrigado por você ter me ajudado. É um Meu prazer receber você aqui, ah, tá? eu agradeço demais, tá? Thank you so much. Thank you, are, you so much. you're welcome. Ok. E learners, não se esquece de se inscrever neste canal ativar o bellzinho, pois ele quem vai te avisar quando uma aula nova estiver no ar. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês... See you around! around. Bye! Vamos lá, Délia, vamos embora. Ó, oh, tá pequenininho, Vamos lá, Délia, vamos embora, vamos lá. Eu quero ir junto, tá ali? Não ver, a junto. A see you around, <risos> Vai! Leris, olha só rapidinho. Vocês se lembram daquele prêmio Influence Me que eu pedi pra vocês votarem em mim? Vocês votaram por causa de vocês. Eu estou na final, sou um dos três finalistas da categoria Educação desse prêmio, prêmio Influence Me.